Fala, povo. Recentemente na Godot 4 está sendo inserido esse recurso interessante aqui, que é o Movie Writer. Com ele você pode gravar um vídeo do seu jogo para uh, propósitos de divulgação e teste. Mas eu senti falta de uma pequena feature. Por exemplo, eu vou acionar ele aqui aqui no canto superior direito e play normalmente meu no jogo ele vai gravar essa tela aqui como deu para perceber é apenas a sua tela de jogo o que acontece quando eu quero gravar alguma marca um logotipo do meu jogo para garantir a autenticidade e a autoria eu fico sem esse recurso para resolver esse pequeno problema Eu lhes apresento o meu pequeno plugin. Ele consegue criar um, uma marca d'água para o seu sistema. Você pode escolher a posição da marca d'água. Eu prefiro aqui embaixo à direita. A marca d'água vai ficar nesse arquivo aqui. Marker, Red simplesmente é só fazer alguma arte e salvar com GIMP, e o que acontece quando eu play agora, ele vai playar o nosso jogo e colocar nossa marca d'água no canto para representar a autoria. Abrir, que já ficou, volta do começo. Está aí. É isso, e até a próxima.